O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos, Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal, jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os, espí os espíritos maus, caíram a seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas, Jesus ordenava severamente para que, não dissessem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Irmãos e irmãs, podemos nos sentar? Hoje, a liturgia da palavra nos coloca diante de uma situação humana que talvez... Esteja presente na vida de alguns de nós A inveja Davi é aquele que ao guerrear Consegue uma grande conquista E o povo começa a aclamá-lo Porque ele defendeu aquele povo Contra os seus inimigos Saul por sua vez Sente inveja Quando Davi é reconhecido na verdade, Davi havia feito o bem para aquele povo. Dentro, claro, que do contexto daquela época, daquela cultura, como eles entendiam. Saul, no entanto, olha para o que Davi fez e olha para si diante daquilo que ele não fez, o que o próprio Saul não havia feito. Esta glória não foi minha. Esta glória agora pertence a Davi. Isso é o suficiente para Saul começar a ver Davi com outros olhos. É inveja que se apossa de Saul, que agora quer matar a Davi. A inveja, meu irmão, minha irmã, também desperta em nós o desejo de matar o outro, de aniquilar a sua imagem, de desfazer Aquilo que ele conseguiu conquistar diante de outras pessoas. E a maneira mais cruel, digamos assim, de matar a uma pessoa, eu digo cruel porque ela acontece de uma forma sutil, não é? Mas tem um requinte também de crueldade. É quando nós começamos a falar mal daquele de quem nós sentimos inveja como se estivéssemos anulando e diminuindo aquilo que o outro realiza de bom, tem de bom, conquistou de bom. Jesus é aquele que também sofre a inveja dos mestres da lei, dos fariseus, de muitas autoridades religiosas, da elite religiosa do seu tempo. É por isso que Jesus é aquele que vai ao povo, porque os mestres da lei não estão abertos para ouvi-lo, estão cheios de si mesmos, sentem que Jesus está tirando o seu lugar, não reconhecem quem é Jesus de fato e assim o Senhor então se retira e nesse momento uma grande multidão Vai até Ele, porque o Senhor atraía as pessoas com o Seu ensinamento. E nós vemos hoje uma grande multidão que está em busca de Jesus e são várias as motivações. Algumas pessoas porque se sentem saciadas pelas palavras de salvação do Mestre. Outras porque ouviram falar que Ele realiza curas. São muitas e diferentes as motivações que levam as pessoas a Jesus. Qual é a motivação que nos faz buscar o Mestre e vir à igreja? Devemos ser muito sinceros, honestos conosco mesmo para responder a esta questão. Queremos fazer um caminho com o Senhor, se tornar discípulos dEle de fato? Ou queremos algo dEle? Algumas pessoas seguem o Mestre porque Ele faz muitas coisas... Nós não podemos seguir a Jesus simplesmente por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Ele é o nosso Salvador. E é por isso que Jesus hoje pede para subir numa barca. Primeiramente para que as pessoas não o comprimissem, porque todos estavam assediando o Senhor e queriam extrair algo dEle, não é? Queriam a cura, queriam algum benefício, alguma bênção. Mas Jesus também sobe na barca Porque nós bem sabemos o significado deste símbolo A barca é a igreja Jesus nos mostra que Não há como segui-lo de verdade Apenas querendo algum benefício dele Para segui-lo é preciso ouvi-lo na barca Ou seja, estar com a igreja Ser igreja Nós vemos que alguns eventos quando não, até mesmo missas, atraem muitas pessoas. Muitas delas têm um desejo autêntico de encontrar-se com Deus. Outras querem encontrar aquilo de que precisam. O Senhor hoje mostra que Ele quer nos salvar e Ele recebe a todas essas pessoas, até mesmo aquelas com as motivações um tanto vazias, mas ele fala para estes todos, ele ensina de maneira que aqueles que estiverem abertos façam uma experiência com ele e se deixem ensinar por ele. No entanto, entre estas pessoas existem algumas que estão com espíritos malignos, são pessoas que agora tomadas pelo mal, acabam até mesmo... Atrapalhando a Jesus Mas por quê? Eles não falaram os espíritos maus Tu és o filho de Deus eles não, estavam, eles não estão fazendo propaganda para Jesus Até um slogan né Tu és o filho de Deus O que há de errado aqui? Por que, que Jesus então pede para que eles se calem? Porque muitas pessoas que estão ali podem confundir a Jesus com um curandeiro, com uma liderança política, com uma aspiração meramente humana de quem veio resolver todos os problemas da humanidade. Não, Jesus naquele momento ainda não mostra de fato a sua identidade, porque as pessoas precisam compreender melhor quem ele é, quem ele é. Naquele instante do oba-oba, da agitação, as pessoas não conseguem fazer uma experiência com o Senhor. Elas precisam ouvir primeiro o mestre. E é por isso que o maligno tenta de uma maneira não é, ardilosa desviar a escuta e começa a falar. Ainda que pareça que ele está falando algo positivo, bom No fundo, no fundo, ele está desviando as pessoas Jesus é aquele que mostra quem ele é A partir do seu ensinamento, da sua vida E mais tarde, estes homens e mulheres Que se propuserem a seguir a Jesus Vão entender quem ele é, de fato, o filho de Deus Tanto é que, quando Jesus está sendo crucificado e depois de morrer, entregando a sua vida, ouve-se de um centurião que estava ali diante da cruz, que diz, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então os pagãos que fazem uma experiência com Jesus, reconhecem de fato, a partir da experiência com o mestre, que Ele é o Filho de Deus e não mais porque ouviram falar, mas porque agora experimentaram. Que nós também possamos experimentar a Deus para que depois sejamos capazes de falar dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Vamos ficar em pé?